E ai seus transarianos. Belezinha. Hoje você vai aprender uma dica super poderosa e baratinha. Então não saia desse vídeo. Ok. Te prometo que você nunca mais vai ser o mesmo na cama depois dessa dica poderosa. Isso mesmo. Nunca mais vai gozar rápido demais. Aqui quem vos fala é o Paulo Mareta, mais conhecido como o vovô da trança. Fica aí, e assista tudo esse vídeo, a dica é a mais top que vai conhecer em toda a sua vida meu camarada. E não se esqueça de socar o dedo nesse like, e se puder se inscreva no canal também pra ficarei muito agradecido, e eu vou voltar sempre pra te dar mais dicas firmeza meu bom. E pra não te enrolar já vou logo falar, se você usar essas pastilhas do jeito que vou te falar, sua potência vai a mil. E vai durar 30 minutos a mais na cama, digo isso porque fiz várias vezes esse truque. E as minas? Pirava meu bom. Esse truque que estou te entregando de bandeja, descobri em algumas festinhas que frequentava, e ficava o bichão na trança. Mas nunca fiquei preso somente nesse truque, busquei outras maneiras para acabar de vez com essa maldita gozada rápida. Eu nem queria revelar outra pra você, mas como sou muito camarada eu te revelo o jeito mais simples e eficaz, que me fez acabar de vez com a ejaculação precoce. Eu vou deixar no link na descrição esse famoso truque beleza, mas assista rápido, ele vai ser notícia logo nas mídias, por fazer o meninão durar horas sem cair. Esse guia que vou deixar abaixo é recomendado para quem tá fazendo rápido demais. Esse truque é para você nunca gastar com remédios que só prometem. Eu mesmo já gastei muito com remédios. Só fiquei o cara depois que fiz o passo a passo do guia que está na descrição. Então te lembrar para não deixar de ver. Beleza? Depois me agradeça se ficar o cara na cama. O potássio que é um dos compostos da bala Raus, o potássio é um mineral muito importante para o funcionamento adequado de todas as células, tecidos e órgãos do corpo humano. É também um eletrólito, uma substância que conduz a eletricidade no corpo, juntamente com o sódio, cloreto, cálcio e magnésio. Então nesse caso o Raus não tem nenhuma evidência que ajuda na ejaculação precoce, e o verdadeiro e mais eficaz tratamento.